Fala galera, it's me, pra você que não me conhece, eu sou Rafael Oliveira, essa daqui é a Maite. Esse é um vídeo triste, tá, é um vídeo de despedida uhum. <risos> Ó, a gente foi convidado pra ir num evento, só que assim, pra gente chegar mais rápido a gente tem que ir de avião <risos> Só Ele que eu nunca voei, eu nunca andei de avião então é só um vídeo de despedida, porque obviamente eu vou morrer ela, ela vai dar sorte, ela vai ficar viva, mas eu vou morrer É lógico que eu vou morrer E esse é meu primeiro voo, vou mostrar tudo pra vocês Desde a entrada Pode filmar, né? Pode Então vou mostrar tudo pra vocês entrando E pra quem ainda não viu meu cabelo careca, né? Minhas calvícies, ó oh, Ó oh. <risos> Ah, não vai ser um vídeo sério É Primaçuda <risos> Primaçuda É isso era galera, acompanha era, era Sema de luz, não <risos> deixou Rainoura falar Muniz. Vamos esperar Melissa Nogueira Achei que era blogueira, blogueira. Viviane Última chamada Cicinei, Jardim Pedro, passageiras, Matão, <risos> no Facebook Thank you. Bom galera, chegamos, já estamos aqui no hotel, a Maitê está tomando banho E a experiência foi muito louca, porque tipo, na hora de subir e tal Eu não tive medo nenhum, eu estava ansioso, lógico, eu nunca tinha voado Mas quando subiu, eu não sei o que aconteceu, um negócio de pressão Eu fiquei, parecia que eu ia desmaiar Eu fiquei mole assim, eu continuei filmando Você, e aí mantendo o foco na, na, na telinha aqui da, da câmera para não, não ficar tonto. Eu comecei a ficar muito tonto, muito tonto. Eu quase desmaiei, meio que fiquei focado para não, não desmaiar. Eu não sei o que aconteceu, não sei se é algum sistema de quando sobe. Eita, que nojo. E eu não sei se é alguma coisa quando sobe dá pressão. Provavelmente é. E eu fiquei meio que... A pressão abaixou na hora que subiu, abaixou tanto, que eu não tava esperando por isso. Eu quase desmaiei. É isso galera, foi um vídeo bem tranquilo, um vídeo mostrando paisagens, mostrando minha primeira vez voando. Vocês podem ver no começo que eu tô meio, fala galera, it's me, tava meio lerdo ali, eu tava meio ansioso pro voo, então é normal ficar daquele jeito. É um vídeo meio diferente pro canal, é um vídeo bem calminho, pra você curtir a paisagem, pra quem nunca voou, é legal assistir também, pra você ver todo o processo. Não é nada demais, galera, é bem legal voar, já quero ir de novo, já tô programando outra viagem. O evento, vai ter um vídeo também do evento que a gente foi. Eu não gostei muito do evento, mas deu pra filmar algumas coisas. Era um evento de games e o evento acabou enchendo muito e praticamente não deu pra ir. Aliás, eu não consegui em nenhuma, eu consegui só ver a abertura, porque eu meio que tava, tava muito sol, tinha muita gente, então eu entrei lá pra salona porque tinha ar-condicionado. Depois que eu vi a abertura eu saí, tinha uma fila enorme, gigante, assim, tinha uma enorme de umas duas, três horas, porque lá funcionava de... Você tinha que sair pra outra pessoa entrar então mas você não tinha limite de tempo então as pessoas ficavam lá embaixo de sol do, duas horas da tarde no rio de janeiro um solzão do, e, enfim aí tinha várias coisas legais lá mas acho que não sei lá quiseram colocar muito mais gente do que suporta e ficou chato um dia tinha que pegar pelo menos duas horas de fila pra ir com cada brinquedo num um baita sol do caramba não tinha nem água grátis você tinha que comprar tudo enfim, mas foi legal a experiência, valeu a pena, vai de avião ou então, né, vai de, pega um busão aí de madrugada, que é o que eu sempre fazia pra viajar pra ir pro Rio, pra quem não sabe, eu morei no Rio durante dois anos, eu sempre ia de ônibus de madrugada, pegava o ônibus meia-noite, sete horas da manhã tava lá, e esse daí que eu, em 40 minutos, 50 minutos tava lá já, é você vai, é muito rápido, vale a pena. Dá pra morrer? Dá pra morrer. Pode cair um avião? Pode cair um avião lógico que pode, esse é meu medo né de estar tá lá no alto, é medo daquela merda cair que não tem chão embaixo, a gente vai morrer com toda certeza né, mas é isso galera se você gostou, se você quiser mais vídeo assim deixe seu like, esse vídeo não teve muita falação, foi mais paisagem mas não se preocupa que eu tava bem nervoso não teve como falar muita coisa mas não se preocupa que os próximos vídeos vai ter bem falatório se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com seus amigos, manda nos grupos, manda no facebook, compartilha com todo mundo aí não esquece de se inscrever tá, se inscreve aí no canal, deixe seu like, muito obrigado galera, valeu, tchau ah, e se inscreve no meu instagram que é esse que tá aparecendo aqui, eu não tô colocando o link na descrição, porque o youtube e instagram são concorrentes, aí se eu colocar o link o vídeo não sobe, e é isso galera, muito obrigado, me segue no instagram é bem legal, você vai gostar, valeu galera, tchau